Certo. É, não te, mas você teve também... Um, tu, tu estudou com o Olavo de Carvalho? Foi isso que aconteceu? Não, o que aconteceu é o seguinte. O Olavo de Carvalho, é, um amigo meu me mostrou um, um livro dele há muito tempo, O Jardim das Aflições. Né? Uhum. Aí quando eu li atrás, tem a foto dele lá. Putz, esse cara não sabe nada. Mas os argumentos dele eram bastante convincentes, entendeu? Ou seja, aquela... aquela aquela coisa meio que de adolescente de ah, esse cara não esse cara não sabe nada tá aqui com um cachinho, com o um cigarro <risos> olha a pose desse cara mas é muito bom entendeu muito bom uma obra muito boa depois me matriculei no COF a, a percepção que ele tem filosófica é principalmente a crítica que ele faz a Aristóteles Aristóteles sobre uma nova perspectiva excelente os livros são excelentes mas tu acha mas que... o que que acontece aí fui participei fui aluno do ah. COF e tudo mais Acho excelente. O problema é que em 2019 eu não eu não conseguia mais reconhecer aquilo que o Olavo tava falando. S só isso, entendeu? O que, que ele tá falando agora? Você acha que ele virou não, então, um fantoche do bolsonarismo? Eu acho que é o contrário, né, não? Eu Bol acho que eu ele está eu... controlando os Bolsonaro de eu, alguma forma. Não, eu, eu, eu, eu acho que que ele ele ele, ele posso estar tá falando merda, mas eu sinto que ele ele ele é um guru dos caras. De um jeito... Na verdade, o meu problema com o Olavo é que... É a maneira como ele se... se... Não, eu... deixa eu... Se expressa. Só, tipo... ele... Primeiro que ele esculacha só todo ele... mundo. É, deixa eu só ver. Só ele oh, que é e... Uma não, das não. coisas que aconteceu, hum. no meu ver, foi o seguinte. Por volta de abril, por volta de março... Os caras começaram a ser extremamente injustos com aquilo que o Olavo estava fazendo. As revistas mesmo. Sim. Entendeu? Então, colocar ele na capa como guru, como palhaço, como não sei das quantas. E isso no psicológico da pessoa é muito ruim, entendeu, é muito ruim, Eu e, e eu achei uma injustiça gigante aquilo que estava fazendo com, com o cara, né? naquilo lá, uh... aí depois, cara, foi seguindo por um, por um, por um, por um rumo que eu, eu, eu não estava reconhecendo mais, ou seja, coisas estavam, ele falou, não falo mais de política, ele falou, não falo mais disso daí, porque realmente a pressão era muito grande, cara, era um achincalhamento, entendeu, com uma pessoa, que era injusto, que era que, que não era isso. Aí de repente ele voltou para a internet, fal, de, é, compartilhando vídeos de pessoal da Terra Plana. Verdade, né? E, é. E aí aquilo <risos> eu, eu Plana, olhando aquilo lá, eu falei, cara, mas que assunto é esse, entendeu? Porque esse, porque assim gera uma, pode gerar uma curiosidade, entendeu? Mas das diversas aulas que eu participei do Olavo Olavo era sempre uma pessoa atenta àquilo que estava acontecendo na realidade. A realidade te dá fatos você não pode lutar contra eles. Então, que, quais são os dados da realidade? Qual é a crítica de Olavo a respeito de Kant, por exemplo? É que ele monta um modelo intelectual para montar a sua filosofia. A filosofia do Olavo é ba baseada nos fatos que ele tem. Então, a Terra Plana é o quê? São, são, é um modelo que pode fazer algum sentido quando você se fecha a realidade, correto? Porque ele faz é, ele faz é, algum sentido dentro de um modelo. Sim. Então, um modelo de computador que eu vou fazer, onde a Terra é uma observação de 700 quilômetros, qualquer coisa do tipo. Mais na realidade. Mas aí, de repente, o Olavo começa a fazer esse tipo de coisa. É como se ele acreditasse nisso mesmo. Né? A, a respeito desse tipo de coisa. Ah. Ele começa... Não de uma forma irônica. Isso. Não, aí ele... Uma das coisas que ele falou em um dos vídeos, por exemplo... É, ele falou: não é mais conservadorismo, não mais a defesa da, da família, é o bolsonarismo que interessa. Precisamos criar uma militância disso. aí no Ele dia falou seguinte... isso? Sim, em um dos Caralho, vídeos. Isso é a... muito perigoso. Não, calma. Né, é, é, eu... é, aí depois o Alan, no dia seguinte, estava falando: é, vamos montar uma, uma militância bolsonarista. Ah, aí o lá se fala: ah, entenderam errado o que eu quis dizer, vocês são um bando de analfabetos funcionais, como ele sempre fala. Aí depois, uh, eh, eh, aí depois, o Olavo falou, eh, quem odeia Bolsonaro odeia o Brasil, porque não sei o que lá. Aquilo que eu li do Olavo, entendeu? e eu já devo ter lido a, a obra completa dele, tá? inclusive o, os, os livros que saíram da, da vida editorial, o Coff, fiz até as aulas do Schelling, Aquilo não batia com o Olavo dos anos anteriores. Não batia. Entendeu? Parece que agora ele está preocupado em e me um projeto de poder, e me, né? Me, não, cara, não, não, eu não vou entrar nisso. Mas, eu... você não, mas, não, é, mas tipo, não é o que dá na cara? Não é o que dá na cara que ele está ah, ali? Não, mas qual é o projeto de poder que o Olavo tem? O Olavo tem alguns... Ele tem muita influência dentro do bolsonaro Não, não, eu não, não acho que é isso, cara. Porque não se não eu acha? tivesse... Não, não, não, não, não acho que é nada disso. Não acho que é nada que, disso. O que você... Você não, você não sabe o que é?